Mano, eu quero. <risos> Olha o resgate que nós fez mais cedo, velho. Cusão, filha da puta! Filha da puta! Seu cuzão, seu filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Mata o Plínio! Tem um vivo! Tem um vivo! Tem um vivo! Olha o <risos> carro! Plínio, cuzão! Plínio, cuzão! Você é cusão, Plínio! Take <laughs> it.